Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Seja você muito bem-vindo aqui no nosso canal no Youtube Roberto Rodrigues, Reflexoterapeuta podal E hoje eu estou recebendo aqui uma visita especialíssima Um dos nossos alunos, o Sandro Sandro, quem é você? Fala um pouquinho de você para nós Mas Eu sou um admirador especial do professor Roberto né? A gente conheceu pelo Youtube, fiquei muito feliz em conhecer Me tornei aluno Hoje eu posso dizer também que sou um reflexologista Uau, que ator. legal um pouco já na área, né uhum. a minha formação profissional em enfermagem também, enfermagem, bacana, e a gente está associando os dois, os dois projetos de trabalho. Que legal! E na reflexologia, você me conheceu há quanto tempo, Sandro? Três meses. Três meses? De que forma que você me conheceu? Pesquisando no YouTube. No YouTube? Olhei no YouTube, achei sua aula interessante, parei para observar, gostei uhum. e não saí mais. É, que legal! E de lá pra cá você adquiriu o curso Veio hoje aqui pegar o presente dele Ele veio buscar o mapa dele, né? É, ele pegar em mãos, né? É, o prazer Opa, mas... O mapa, mapa dele Então o Sandro veio receber aqui o presente, né? Que você comprou o curso e tal E ganhou o mapa e o apalpador Muito feliz é, Então tá aqui o, o envelope, né? Deixa eu, eu deixei até aberto o mapa que o Sandro tá ganhando esse aqui É o mesmo que tá aqui na parede, né? é um é um igual e também ele está levando também o apalpador para né? facilitar e ajudar na ponta do dedo tá isso facilitar <risos> o trabalho então é isso. muito muito e, e, e fala para gente assim o você já tem aplicado a reflexologia em alguém como que está santo assim? na verdade professor eu eu fiz o curso é, observei para auxiliar as dores das costas da minha esposa. Da sua esposa. Minha esposa também é profissional da enfermagem, né? ela também trabalha plantões de 12, 24 horas às vezes. Uhum. E tem muita nostalgia muita dores nas costas, câimbras, dores nos, nos pés, pés inchados. E aí eu fui tratando dela, né? Eu, eu livro de uma live que o senhor fez, senhor, eu faço para encher o tanque para cada sete dias, bem, lembra disso? Lembro, Só que lá em casa não dá não, é um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Muito o bem. tanque esvazia bastante lá e a gente tem praticado bastante no PSD. Deixa eu só fazer um. É o efeito residual que a gente chama na. Porque o nosso método é o método SPO, né? Simples, prático e objetivo. E quando eu falo encher o tanque na reflexologia é fazer a massagem uma vez por semana, Que fazendo a massagem uma vez por semana é como se a gente tivesse com um tanque cheio de combustível do carro e normalmente a gente acaba abastecendo o carro uma vez por semana e eu gosto de fazer algumas analogias, algumas comparações, mas é bem interessante você falar isso porque se eu pegar o carro agora, abastecer e pegar a estrada. Andar então tá 500 quilômetros, voltei Vou lá. ter que abastecer o carro hoje ainda, é talvez. É né? é Mas na reflexologia, quando é um caso bem assim, que, é, que o cliente está numa necessidade muito grande, não há problema de fazer a massagem dia sim, dia não. Né? O que eu, eu, eu, eu oriento, até né? passo para você aqui, debate, pronto, uma orientação, é que não acostume muito o cliente sempre fazer dia sim, dia não. Então, quando abastece vezes seguidas, quando faz massagem vezes seguidas no cliente, por mais que o cliente não queira, mas ele entra no processo do cliente mimado, já viu a, cliente, a aula do cliente mimado? a gente acaba mimando muito o cliente e aí o cliente não busca dentro dele a melhora que está dentro dele e que dentro do SPO eu quero estimular o cliente a ele ter essa melhora interna Entendi Entendeu? Muito importante Mas aí ela teve as melhoras dela, conta pra gente Imediatamente, eu assim, na, na, na verdade no primeiro dia que eu, que eu vi a live uhum. é, daquela aula prática que eu fiz da sua esposa uhum. eu procurei fazer nela à noite uhum. Eu fiz uma surpresa para ela, sentei ela no sofá, né? dei aquele chazinho, dei aqui na Falei, deixa eu dar uma olhadinha no Isso seu pé, é deixa eu procurar aqui alguma coisa para te aliviar. E eu peguei o pezinho dela e comecei a fazer as técnicas. E quando eu percebi, eu tava falando sozinho, ela dormiu, apagou. Caramba. E eu aproveitei e continuei todo o processo para finalizar uhum. o ciclo. E deu muito, deu muito certo, deu muito certo porque eu deixei ela descansar, depois ela foi para a cama, uhum. no outro dia de manhã eu perguntei para ela, como foi a sua noite? Aquela noite que era sempre com a dor da coluna travada, levantava de lado, não tinha disposição para levantar, levantou bem, disposta, e eu pergunto como foi a sua noite? Uhum. Ela disse, não tive dor nenhuma, Uau, e amanheceu sem dor nenhuma também, e de lá para cá, uma, enfim, única, uma sessão. única sessão que eu fiz, ela já ah, sentiu não. uma melhora muito grande. É, e de lá pra cá, quem não consegue se livrar dessa dia assim Já não sou eu. <risos> Porque ela sempre pede. Ela sempre a... pede. Ela faz um é. plantão de 24 horas vezes, então a gente tem que auxiliar. Né? Sim, sim. Mas que bacana. Pessoal, é isso. A gente colhe histórias. De um tempo pra cá eu comecei a dizer que eu sou um colecionador de histórias. Eu sou mesmo e eu quero colecionar também a sua história. Que legal. Você que é meu aluno, já, minha aluna, você que está nos nossos cursos, é, eu quero conhecer a sua história, conhecer a sua história de transformação. E o quanto isso está ajudando, porque tem uma questão de você ajudar a pessoa. Ela é sua esposa, mas ela é uma pessoa, né? você está ajudando ela. E, e depois tem a questão do trabalho em si, para as pessoas que estão buscando uma renda extra, um ganho a mais. Você já começou a atender remunerado? Como que está, Sandro? É, eu já, já tive o prazer de receber pelo trabalho executado, né? Isso é muito importante. Mas eu tô naquele lance ainda de ofertar, né? Isso. A gente vai ofertando uhum. e um vai falando para o outro e a agenda começa a crescer e a gente agora tem que começar a dar conta, né? Que legal. Já temos Maravilha. recebido alguma coisa assim, já vai... Auxiliando, né? Tá. Eu, como eu gosto de saber de tudo, né? Você é um pouco indelicado, mas você já teve um faturamento aí de quanto, mais ou menos? Mensal é, ou.? ou é, você está com a gente aí, da turma de agora de maio de é 2022, né? Nós estamos gravando hoje, é, de mês de junho, Sim. hoje é dia 8 de Oito. junho, né? O dia da nossa gravação. Você está com a gente há um mês um mês um pouquinho, pouquinho. Assim, eu, eu na verdade peguei assim de atendimento acho que uns 8 ou 10 clientes, ah. 8 ou 10 clientes, uhum. já fiz assim algumas alguns brindes, né as ofertas, Sim. dentre esses cinco já me pagaram, né? Uau. e aí eu fiquei assim, não vou cobrar, uhum. mas o que você sente nisso. E a pessoa fala, rapaz, se eu fosse pagar isso, quanto seria? Eu falei, Qual é a sua melhora? Uhum. Então, para cada cliente a gente negocia de uma forma diferente. É legal. E aí eu fico mais tranquilo. Parabéns. Então, me diga assim, entre um cliente e outro, você está cobrando quanto a sessão? 80 reais. 80 reais. Você fez quantos clientes? cinco clientes. 5 vezes 8, 40. 400 reais. A né? média. Então, é um, ele está há um mês com a gente, né Marcos? Um mês, um mês com a gente. Sandra, o Sandro está um mês com a gente aí, obviamente tudo é um começo, a gente começa com 50, sem daqui a pouco a coisa vai, vai, indo, vai subindo bastante. Então já que você está aqui, eu não aguento ficar sem te dar alguma orientação, sem fazer uma aula, né? Então, para vocês todos que estão aqui com a gente, é, a cortesia, né? É, essa, esse brinde, essa cortesia, sempre, coloca isso sempre na agenda. Pega o calendário, uma dica para vocês também. Pega o calendário, calendário, aquela folhinha de calendário. Vou pegar aqui para vocês, ó. É, é o calendário, sabe qual é? folhinha de calendário? Folhinha. Vai lá e na folhinha de calendário você anota todos os feriados que tem no ano. Tudo, tudo, tudo, tudo. Feriado, dia Santo, aniversário da cidade aqui em Sorocaba é dia 15 de agosto. 15, né? 15. Aniversário da cidade. Tudo, tudo, tudo, tudo. Para você criar uma estratégia para você se antecipar. Ah, agora vai ter dia de, dos namorados domingo, não preparei nada. Quem está organizado já tem uma estratégia. E nessa estratégia você tem mais tempo de pensar. Tem tempo de pensar, a clientela vem mais fácil. Aí já se programa para o pro próximo evento, para o próximo feriado. E assim, e detalhe, cortesia não é toda a data comemorativa que você dá cortesia. Cortesia é tá uma ferramenta de marketing que você vai usar para dar um up no seu negócio Se Você começa a trabalhar, você deu cortesias agora, por exemplo Se a sua agenda lotar e você não ter braço para dar conta de tudo isso, você tira cortesia Ah, eu ganhei clientes, mas eu ainda tenho tempo Aí você lança a cortesia Entendeu? Sim. Então você vai nutrindo, sempre nutrindo. Nunca perder essa noção. Se você começa, por exemplo, fazer pacotes, não espere todos os pacotes terminar para começar a captar novos clientes. Se não os mesmos pacotes que chegaram agora, daqui X tempo, todos eles acabam, você fica com a agenda totalmente descoberta. Então o trabalho de cortesia tem que ser estratégico. Para então, sempre você estar tá nutrindo, colocando uma campanha essa, uma campanha ali. Ofertando para um, para outro Mostrando nas redes sociais Fazendo sua propaganda Publicando stories, né? Ou quem gosta de Youtube Cria um canal também no Youtube, divulgando e tal é. Não sei da ideia Maravilha Então você já entendeu um, Além da sua esposa, você tem algum caso para contar para gente? gente? Alguma coisa que te marcou muito? Fibromialgia, né? Fibromialgia com... aquelas dores intensas na coluna Pessoa que não, não vive sem dor Uhum. E eu falei, me dá aqui seu pé, deixa eu dar uma, eu dar uma esquentadinha no seu pé. Uhum. E a gente foi naquele pontinho do dedão. Uhum. Trabalhou, trabalhou, uhum. trabalhou, trabalhou, conversando, conversando, uhum. dialogando, sem falar na fibromialgia, sem falar em nada. Fomos ali tocando, tocando, conversando. 20, 25 minutos. Ué? Mas, não é que parece que a, a dor sumiu mesmo? Então o próprio é só de se. Como você tirou essa dor? Eu falei, não, mas não foi eu que tirei a dor. Uhum. É, foi a técnica a apropriada, a trabalhada no ponto certo. Uhum. E a pessoa ficou muito feliz. Que legal. Foi legal. Então, fibromialgia, há o, há o que fazer. Há o que fazer. Há o que fazer. A gente sempre trabalha não naquilo que as pessoas chamam de cura. Quero que todos vocês entendam isso. Nós não trabalhamos naquilo que se chama de cura. Nós trabalhamos naquilo que se chama de reequilíbrio energético. Eu compreendo que a pessoa que está sofrendo com alguma coisa, uma fibromialgia, uma depressão, ansiedade, ela está desequilibrada energeticamente. É nesse, nesse mundo, é nesse, nesse lugar que a gente trabalha. E aí, harmonizando o cliente, por consequência, a fibromialgia cessa por consequência a depressão dá uma amenizada ansiedade e por aí vai e a vantagem é que não é medicamentoso né? a vantagem é que não é medicamentoso muito Isso legal é uma outra dica que eu quero deixar para vocês que eu vou pedir para vocês sair com esse pensamento também é ter um valor em mente tá, um valor em mente por quê? porque as pessoas que perguntam pra gente quanto que é o serviço a gente precisa ter um valor em mente, se não Nesse pensamento que você está de deixar a pessoa confortável Dela pagar o que ela acha que merece O que ela acha que vale Você acaba não deixando ela confortável Eu penso que eu estou deixando ela confortável Mas ela não se sente Porque tudo aquilo que ela falar para você Na cabeça dela ela vai achar que é pouco E você, entendeu? Cria um, um, cria um anticlima Cria um anticlima Então, uma dica para o... O Sandro, e uma dica para vocês aqui: qual é o valor da sua terapia? É 80? Então, cliente, o valor é 80. É 50? Cliente, o meu valor é 50. Ah, vou fazer home care? Vou ter na casa do cliente? Ah, para fazer home care, vou colocar um valor a mais. Quanto a mais? Ah, vê aí quanto você dá a mais. Não, não é assim que faz. Tem que se mostrar profissional. Eu fui até na tua casa, no meu espaço terapêutico é tanto, para ir na tua casa é tanto. Fala, mantém valor. Ah, dá para negociar, dá. Se dá para negociar, negocia. Mas não entre na na espera você paga quanto você pode. É... eu acho que não é profissional, tá? Então, o valor que é é tanto. Entendeu? Você senta no mesmo restaurante, quanto quer, é? tanto. O dono do restaurante não fala, paga quanto você acha que vale. Tudo que a gente pagar, eu vou achar que é pouco, eu vou achar que é muito. Tá, então, acha o seu valor e, e vai, à medida que você vai se sentindo mais capaz, agenda mais lotada, você vai aumentando o seu valor, é, lei de oferta e procura, não tem tabela de preço, né? Beleza? Beleza. Algumas dicas extras Ótima, Ótimo, ótimo, Gostei. Maravilha. O que, que você diria pro o pessoal? Ah, você está aqui em Sorocaba, né? É, o Sandro está aqui em Sorocaba. Quem quiser receber o atendimento seu, como que faz, Sandro? Bom, o meu telefone, a gente ainda está... Na verdade, a minha agenda está fechada ainda pra, para o público em geral, né? Uhum. A gente tem várias atividades, então estou ainda com a minha agenda para uhum. esse trabalho é fechada. Eu vou uhum. mais para contatos que um indica, né? Sim. Um indica para o outro e a gente vai, vai captando, né? No momento eu não estou aberto para me expor, para poder fazer uma agenda, uhum. porque eu tenho ainda outros compromissos, muitos outros compromissos, Sim. e o filho ainda... Dar uma segurada, mas daqui a pouquinho vai estar chegando aí bastante. Então, assim que o Sandro tiver o disponível. seu WhatsApp disponível, disponível. Tal, aí comunica a gente que a gente vai estar aí é, avisando. mais. adorei demais a visita do Sandro, mais um aluno aqui com a gente, está satisfeito com o curso. Prazer, Sandro, um prazer é todo nosso, estou muito feliz. O que, que você poderia dizer para quem está assistindo aqui, de repente está pensando na reflexologia? como uma atividade de renda extra, ou uma atividade para ajudar pessoas, o que você diria? Se encontre, né? Se encontre nesse caminho, porque como a gente acabou de conversar, muitas vezes a pessoa está perdida no caminho, não sabe para onde vai. E a reflexologia é um caminho seguro, um caminho saudável, um caminho rentável, um caminho onde a pessoa pode ter uma base de onde andar, uhum. e se encontre no, no, no caminho que é muito importante. Legal. Sandro, adorei você aqui Prazer com a gente. Nosso. Pessoal, é isso aí. Se você gostou, dá aquele joinha no nosso vídeo aqui, compartilha, se inscreve no canal se você não está inscrito. Grande abraço, sucesso a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Prazer. até mais. Tchau, tchau.